Fala galera e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje é o seguinte Estamos aqui para mais um vídeo de Minecraft E hoje mais um vídeo de top 3 melhores apps para baixar addons, mods, texturas, enfim e, não, e hoje não é diferente, há 3 meses atrás eu trouxe este vídeo aí E não, eu não vou usar os mesmos apps, eu vou trazer novos apps Então já não se esqueça de deixar o like, então bora pro top 3 o primeiro app é o Mods para Minecraft P E uma coisa que eu não sei mesmo É se eu já trouxe esses três app Porque é, é novos três apps Porém eu não sei se eu já trouxe ele, Mas mesmo assim é, Já tem muito tempo e quem sabe se não atualizou Então temos aqui é, o Mods para Minecraft Estão tá tudo na descrição mano, beleza? A gente abre ele Ele vai estar tá pedindo para vocês Colocar é sua data de nascimento Eu vou colocar aqui a minha Beleza coloquei e eles vão estar tá aqui esperando carregar. E esse aqui tem um bagulho diferente. Ele não é tão bom por um motivo: a ah, os mods mais apelões, assim. Você precisa de moeda, e as moedas você precisa comprar, digamos assim. Porém, não é porém, sim. Tem as versões de graça que é moedas grátis. Você pode assistir anúncios e ajudar o app e ajudar você mesmo. Ou então, você usa aqueles apps lá de hackear. É de ganhar moeda infinita, né? Porque eu sei que vocês vai fazer isso. aqui você consegue ver se tem uns, se os de graça aqui em cima, tá vendo? Esses que não tem moeda ali em cima é grátis para repassar aqui, ó. É grátis aqui. E você tem que assistir um anúncio para desbloquear os de graça, os de, os grandão com anúncio. Mod Mestre for Minecraft PE Pocket Edition Free. Você, ele vai estar na inscrição novamente. Ele é um app muito bom, eu, eu pesquisei ele e ele é muito recomendado. Então vamos abrir aqui, ele também pede sua data de nascimento. Eu acho que esses ap aplicativos é tudo feito pelo mesmo, gra é, mesmo editor. Esse aqui é praticamente o mesmo app, galera. Só que com umas coisas diferentes. Você pode ver que ele tem aqui uns bagulhos mais tipo mais como ser, organizado. Você pode ver aqui. Escolhe o que você quer, se é semente, textura, já o outro não tinha isso. É praticamente o mesmo app, você tem que assistir anúncio para conseguir moedas. Porém, ele é muito bom, mano. Como é que você tem aqui assistir anúncio, mas é bom para você ajudar o app, que é bom. E você mesmo. Tem aqui todas as categorias. Novo, mapas, modificações, construir, peles, editor, ladrão, pacotes, sementes, servidores. Tem até servidores nesse aqui, tá vendo? Você vê que esses apps são muito bons e recomendados. Último, eu não sei falar o nome dele, eu acho que é UTIC, mas está na descrição aí também. É o último. Ele vai aqui, UTK.io. Você clica aqui em permitir. Esse aqui é mais profissional. E esse aqui eu coloquei por último porque ele tem uma chave também. Todos eles pedem sua data de nascimento. Eu vou colocar aleatório, tá ligado? Porque minha data de nascimento não é essa. Ficar aqui, 3 de março de 2009. Beleza. Pera aí, bora confirmar. Não, pera aí, tem que ter mais de 18 anos, calma aí. O que merda, velho. Porra, tem que ter mais de 18 anos, pera aí. Você coloca que tem 18 anos. Por causa eu vou ter que limpar os dados dele, porque eu fui, eu fui burro, coloquei o bagulho errado. Agora sim, você coloca que tem mais de 18 anos, beleza? Porque senão ele não vai permitir. Vou colocar que eu nasci em 1999, beleza? Colocou assim, permitiu. Não faz nem sentido isso, porque Minecraft é um jogo mais infantil. É, não é bem infantil, mas enfim Aqui nele você pode escolher Mapas, mods, seeds, servidores, skins, criadores de skins, texturas E você pode fazer um negócio Nesse app não é só para você baixar mods e tal Você pode criar textura e skin nele Para você ter noção que esse app é bom E mano, aqui tem vários servidores Você pode criar uma conta aqui, você pode ver aqui tem a versão Pro dele, se eu não me engano. Você pode vir aqui pesquisar o nome do seu Adam, por exemplo. Só que eu achei que tem que pesquisar em inglês. Mas perguntei em português também. Eu vou pesquisar aqui, por exemplo, Spider-Man. Não, peraí. Spider-Man. Que é Homem-Aranha, pra quem não sabe. Aí ele vai estar tá aqui praticamente mostrando pra vocês todos os mods aqui do Homem-Aranha. No meu caso, porque eu pesquisei isso, beleza? Tem mods, servidores, enfim, tem aqui servidores, skins. Ah, principalmente skins, mano, que você pode pesquisar aqui, beleza? Então, mano, muito obrigado aí né, que a gente assistiu até aqui. Espero ter gostado. É nóis, tamo junto. Deixa o like aí Entra no nosso grupo do Discord, mano. Não se esqueça de se inscrever Que estamos com uma meta de bater mil inscritos até o final do mês, beleza? Até o final do mês, não é doido. Até o final do ano, beleza? Então não se esqueça de se inscrever. E é nós tamo junto. Falou.